Olá! Hoje vamos mostrar algumas inovações na construção, começando com automação e construção em 3D. Vamos lá! Este fabricante chinês afirma que seu equipamento pode rebocar uma área de até 60 metros quadrados em apenas uma hora. Bem interessante. Eles também afirmam que o equipamento pode alcançar até 5 metros de altura. Agora temos outro exemplo usando impressão 3D na construção. Este fabricante resolveu fazer uma experiência no quintal da sua casa e construiu um pequeno castelo. Em 2015, ele foi convidado junto com seu time para ir para as Filipinas e construir quartos de um hotel. Nessa animação é possível observar como seria o processo de construção em 3D. E aqui um exemplo de como ficaria a construção. Agora vamos falar como o plástico pode ser utilizado para a construção de rodovias, estradas, calçadas e pavimentos. Na Inglaterra e na Holanda, já estão usando plástico reciclável para a construção de rodovias e estradas. Alguns projetos são executados para coletar a água da chuva e evitar inundações. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ficar ligado nas novidades. Obrigado por assistir este vídeo e até a próxima.